Salve Legião de Assadores! Hoje, no Sábado na Brasa, a gente vai falar do nosso box de fogo de chão. Uma versão simplificada aí, para quem quer fazer aquele churrasco em casa e chamar os amigos para fazer aquele churrasco. É isso aí, meus caros assadores! Então, o box de fogo de chão, ele já é um produto que a gente tinha porém ele é uma versão compacta né, a gente tinha um box duplo que a gente chama né, ele tem o dobro do tamanho do, do simples e com a demanda aí dos do nossos clientes de pedir um box menor a gente criou então o box de fogo de chão simples e vou mostrar aí todos os detalhes desse equipamento para você que é apaixonado pelo mundo do churrasco. E qual que é a ideia do box aqui desse box simples de fogo de chão né, é para aquele cara que quer fazer o um churrasco Porém, ele não tem um local que ele não pode queimar a grama ou tem o um piso do lado da piscina ali. Uh, quer estar tá fazendo ali junto com a galera. Então, a gente tem esse box, que vai evitar aí que dá aquela sapecada na grama e também tu pode levar para o lado da piscina, para o lugar que tem piso, sem risco de estar tá danificando esses locais. Falar um pouquinho dos, de dos detalhes do box. Então, aqui, primeiro, tem uma distância, né? A gente tem o pezinho e que evita que vai queimar a grama. No caso de quando fizer o fogo na grama, ele pode dar uma sapecada, né? A grama ficar um pouquinho amarela por causa do calor, o calor é muito intenso, né? Quando eu faço fogo de chão eu, utilizando esse box na grama, eu gosto de botar um tijolo em cima para deixar um pouquinho mais alto. Quando for no piso não tem problema, tá? Nessa versão a gente botou uma chapa embaixo dos refratários, tá? Não vou conseguir tirar aqui, mas ela tem uma chapa embaixo que evita que cai a gordura no chão aqui, dentro daquela lambuzeira que, uh, que começa a cair cinza também no chão, então é um box bem seguro, a brasa vai ficar aqui dentro, o fogo vai ficar, gordura que cair vai ficar toda ali, sem risco de sair pingando aí para fora do, do estabelecimento, daquela aquela lambuzeira né, dentro do, do lado da piscina, no piso, enfim. E aqui nós temos o nosso varal de defumação, né? ele é o varal... Da parrilha profissional, até porque o box ele tem a mesma dimensão da parrilla profissional. Também é um item bacana. A gente tem alguns ganchos, tá? Que podem ser também comprados à parte, né? para fazer a, a pendurar o abacaxi, pendurar legumes, pendurar a carne, para dar aquela defumada legal na hora do assado. Bom, vou falar aqui, eu vou mostrar o espeto. Então o espeto ele gira tanto na horizontal quanto na vertical, né? Então a gente tem esse giro que ele vai fazer. E a gente consegue também fazer esse giro, né, que já é bem típico do nosso equipamentos, tá, os dois lados e tu consegue encaixar ele em qualquer canto da cuté, da, do box, né, para fazer aquele assalto, uma melhor configuração que tu quiser para fazer o teu fogo de chão. Bom gente, bom, vou mostrar aqui um detalhe também para vocês do box, vocês vão ver que ele tem alguns manípulos aqui, né, com o aqui no tubo, que é pra gente fazer o quê? Aqui a gente consegue engatar uma grelha da parrilla profissional, tá? Se é uma, em algum momento tu não quiser usar isso aqui como box, quiser usar como um sistema de parrilla, né? Obviamente que ele vai estar bem próximo ao chão. Mas com um o sistema de grelha a gente tem aqui o um local para botar uma grelha profissional, né? Ele tem os dois engates aqui e aqui atrás ele tem um local para gente colocar uma grelha de descanso, né? Que é, vai ficar bem semelhante ao que a gente tem hoje na nossa parrilla profissional. Basicamente, na verdade, a base do produto é a mesma, né, só que esse aqui ele não tem os pés, fica próximo ao chão, porque a função dele, né, é o nosso box fogo de chão. Bom, o outro acessório que a gente tem, então, no nosso box, na verdade, é o nosso espeto fogo de chão, de, de cordeiro, né, o espeto ou o espeto para porco também, uh, porém, né, para usar o espeto de cordeiro, a gente tem que tirar o varal, tá? Porque por causa da altura dele aqui, ele vai acabar pegando em cima. Mas para remover é bem simples, tá? vou tirar esses ganchos aqui e já vou fazer a remoção dele para vocês verem como que fica. né No caso de fazer aí um, um assado com um cordeiro de um porquinho, né? a gente pode estar tá utilizando o mesmo então, Aqui ele é só, ele é só encaixado, tá? bem simples. também, puxou, aqui já e aí o nosso box, nosso cordeiro né a gente vai colocar aqui do lado tá? consegue ainda trabalhar com a inclinação o box. e a gente consegue fazer assar um, um cordeirinho aí assar um porquinho também nosso box de, fogo de chão. E é isso aí, nobres assadores! esse é o nosso box de fogo de chão. Então quem quiser mais informação, eu vou deixar o um link aqui do nosso site na descrição do vídeo e chama nós que tamo junto. Temos mais sábado na brasa. Valeu!